Agachamento primeiro. Vamos lá. Agachamento curtinho. 150. 150. Isso aí, vambora. Três. Vambora. Três. Dois. Um. Vambora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lá embaixo. 6. Sete. Oito. Conta. Isso, baixinho. Isso. Isso. Isso. Sobe muito não, sobe muito não, baixa, mais baixinho, curtinho, vai, isso, aí, isso, isso aí, isso aí, vai lá minha amiga, só isso aí, não precisa subir muito não, só isso aí, isso aí, isso, isso, vambora, não, vambora, vambora, hoje é pra queimar, bora. Isso! Quarenta e um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta! Um, dois, três! 4, 5, vamos embora, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, vamos embora, 2, 3, 4, vai, 5, 6, abaixa, vai, 7, 8, 9, 90, 1, 2, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Vamos embora? 1, 2, 3, 4. Só fazer rápido. 6. 7, 8, 9, 10. 1, um, dois, três, quatro, 6, seis, sete, oito, 20. Vamos embora. Um, dois, vai! Três, quatro, 5, seis, sete, oito, 9, 30. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, 50, isso aí, 150, tá começando, já tá começando, é isso aí. Mãozinho em cima, é isso aí, 50, hein, colocou embaixo, subiu, embaixo, subiu, quero pontinha do dedo, ó, tocando no chão, vamos lá, toca no chão, vai, 1, um. vai, joelho esticado, 2, estica o joelho, 3, isso, não abaixa, não curva a perna não, vai, 5, aí você dobra um pouquinho, isso, vai, 8, 9, 10, 10, vamos embora 11, 12, força 13, 14, 15, 6, 17, toca no chão 18, 19, 20, vamos embora 21, 2, 3, 4, 5 Seis, sete, oito, nove, dez. Vambora. Dois. Três. Bora, não para, não. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Quarenta. Um, dois, Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Força. 9, 50, pegou o peso, pega o peso, vambora, pega o peso, pegou o peso do lado do corpo, vamos fazer assim, ó, subiu, desceu, 50, vambora, 50, vambora, protocolo, tá todo mundo com dieta, tem que secar, vambora, todo mundo tá com a dieta, a dieta que foi enviada no grupo, não foi? Então, pronto, vambora dois um vamos embora. um dois três quatro mantém do lado do corpo isso 6 Sete Oito cotovelo do lado do corpo isso 11 12 13 14 15 16 isso. Devagar. Ó, controla. Isso. Força nesse braço, não joga as costas, não. Isso. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não para, não. Um. Dois. Três. Quatro. Ardendo. Cinco. Vambora. Seis. Sete. Oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Parou com a perna aberta, coloca o peso acima, à frente, puxou o cotovelo acima. Um, dois, três, quatro, 5 Conta Isso Puxa embaixo Puxa o cotovelo Não joga pra frente pra puxar não Só puxar Isso Isso aí Isso aí Não abre não Deixa mantém do lado Isso aí Isso aí Isso 18 Vai Legal Estufa o peito o que eu falei pra você Estufa o peito Contrai puxa Não deixa Isso Isso aí isso, minha amiga Isso Bora Sete Oito Bem perto Isso Vambora Para não, para não Vai Vai, vai Tem que queimar, tem que queimar Vambora Isso Tem que doer mesmo Isso Bora Sete Oito Nove Quarenta Vambora Um Dois Três Quatro Puxa, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Mantém o peso assim à frente do corpo. Desceu e voltou. Desceu, flexiona só um pouquinho a perna e volta. Jogou a perna um pouquinho para trás, assim flexionou. Dobrou só um pouquinho a perna. Não, dobra. Só um pouquinho o joelho e volta. Dobrou só um pouquinho o joelho e volta. Tá ok? Vamos lá, 50. Vai, 1, um, 2. 3, mais rápido. 4. Dobra, dobra o joelho quando descer. Isso. Vamos embora. 7. 8. 9, mais rápido. 10. Isso. 11. 12. 13. Mais rápido, você descer tanto não, só mais rápido, vai. Mais rápido. Isso. Não, não. Para o peso só desce o corpo e volta, desce o corpo e volta, não, mão parada, é só mão parada, estica o braço, isso, agora dobra, dobra a perna um pouquinho e joga o bumbo para trás, isso, sobe, desce, isso aí, é isso aí, isso minha amiga, certo, isso, vambora, isso, dois, vai, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 50. Segura o peso, segura o peso do lado do corpo. Sobe só o ombro. Igual criança, quando faz, nem ligo. Só isso aqui, ó. Só o ombro, não é o braço. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais rápido, 9, 10, 11, braço, só o, só o ombro, só o ombro, isso, só o ombro, isso, deixa o braço parado, não deixa, deixa o braço parado, ó, bracinho parado, vai, consegue, isso aí, pronto, perfeito, só não deixa cair não, sobe, controla, sobe e desce, aí, isso puxa, puxa esse ombro, não deixa cair não, não deixa cair não, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, só isso, não deixa cair, vambora, isso, devagar, não deixa cair, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, o tempo todo, isso aí, isso aí, Continua com peso na mão. É direta a sequência. Só depois que a gente vai descansar. Continua. Vai fazer o seguinte. Vai curvar só um pouco o tronco. Elevar só 15. Só 15 assim, tá ok? Vamos lá. 3, 2, projeta o peito pra frente primeiro. projeto isso. Projetou. Tá? Faz flexionado. Que aí vai ficar mais fácil pra você. Isso aí. Isso. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eleva o peso acima da cabeça, eleva o peso acima da cabeça, abre até o meio e volta, eleva, abre ao meio e volta, braço esticado, vamos lá, só 15, 1, isso, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansa, bebe uma água. 15.